Bem-vindo ao Calcule Comigo, com o professor Felipe Heitmann. Mais vídeos em www.calculecomigo.com. Olá, esse é mais um vídeo da minha série sobre o Ofranalpha. Para ver os outros vídeos, acesse www.calculecomigo.com. Nesse vídeo, vou apresentar o recurso Problem Generator, ou gerador de questões. Para utilizá-lo, acesse www.wolframalpha.com/problemgenerator. Com esse recurso, você pode treinar seus conhecimentos em várias áreas da matemática, desde a aritmética, a teoria dos números, álgebra, até cálculo, álgebra linear e estatística. Mas para utilizá-lo, você precisa ter uma conta PRO do Wolfram Alpha. Assista o vídeo sobre como criar a sua conta em www.calculecomigo.com. Em aritmética, você pode exercitar desde soma de números inteiros até operações mais complexas com frações. Em teoria dos números você pode treinar fatoração, MMC e MDC, por exemplo. Em álgebra você pode treinar radicais, polinômios, resoluções de equações e números complexos. Em cálculo, o foco são as técnicas de integração e derivação. Em álgebra linear você pode treinar operações com vetores e matrizes. E em estatística, média, moda e mediana. Nesse vídeo vou mostrar como exemplo os exercícios de integração por substituição, UDU. Clicando no link, surge a primeira questão. Todas as questões são em inglês. O nível de dificuldade é principiante, mas pode ser alterado. Clicando no ícone do teclado, surge um teclado especial. Com funções como raízes, logaritmos e exponenciais. Você pode digitar a resposta usando o teclado normal e complementar com o teclado especial, como nesse caso eu inseri a constante de integração. Clicando no botão com a seta, o Ofran Alpha verifica se a sua resposta está correta. Se a resposta estiver correta, surge uma nova questão para ser respondida. Agora eu inseri uma resposta incorreta. Vamos ver o que acontece. Clicando na seta para verificar a resposta, o Ofran Alpha detecta que a resposta está errada. Além disso, apresenta uma dica para você não errar novamente. Caso você erre novamente, ele apresenta a opção de ver a solução passo a passo. Clicando no link, ele apresenta uma solução detalhada, indicando os passos realizados. Mesmo estando em inglês, acredito que é possível entender as expressões matemáticas e aprender com essa solução. Para treinar com novas questões, basta fechar a janela do passo a passo. Uma questão completamente nova e aleatória surgirá para você. Essa foi uma visão bem rápida sobre o Wolfram Problem Generator. Treine suas habilidades matemáticas, veja outros vídeos como esse em www.calculecomigo.com, curta o vídeo e assine o canal.